Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor embaixador Ernesto Araújo, ministro de Estado das Relações Exteriores. Muito bom dia a todos. Acabamos de ter uma excelente e muito produtiva reunião com o ministro eh, das Relações Exteriores da Polônia, Jacek Tchaputovic. Nós temos já uma relação já de, muito intensa ao longo desse é, ano e pouco, em que estamos aqui no cargo. Já estivemos umas cinco ou seis vezes com o, o ministro Czaputowicz, já tive o prazer de estar na Polônia duas vezes em, em Varsóvia e é, recebemos com muita honra, muita alegria, é, essa visita do o ministro dos Negócios Estrangeiros da Polônia. Nós temos... É, uma agenda extremamente rica entre os dois países, que nós repassamos hoje com eh, ideias de aprofundamento em várias áreas, na área de cooperação eh, em produtos de defesa, por exemplo, na área cultural, eh, na área do, dos intercâmbios eh, de, de estudantes, por exemplo, eh, na área econômica evidentemente, e aí eh, temos um potencial imenso de eh, desenvolver as relações com a Polônia. Eh, e também eh, o que é fundamental para nós, eh, na área dos valores, das visões de mundo, que nós compartilhamos em grande medida entre eh, os dois países, entre os presidentes eh, Duda, da Polônia, e o presidente Bolsonaro. Eh, uma área que nos leva, por exemplo, a trabalhar juntos na no domínio da liberdade religiosa. Eh, ministro Tchaputovic e eu estaremos juntos no lançamento da Aliança para a Liberdade Religiosa. Religiosa em Washington amanhã. Isso tudo representa algo que vai além do interesse imediato, que é muito grande na relação e que aprofunda esses laços. É um momento importante também porque estamos comemorando o centésimo aniversário das relações diplomáticas Brasil Polônia. É uma coincidência, mas uma boa coincidência, porque chega justamente no momento em que Brasil e Polônia, se encontram eh, num eh, patamar, acho que bem mais elevado do que jamais tivemos, porque ele está baseado não só na, nos nossos interesses recíprocos, mas também na, na escala de valores que nós eh, compartilhamos. Nós falamos da expectativa eh, de uma visita próxima do presidente Jair Bolsonaro à Polônia. Estamos trabalhando, ultimando os preparativos para definir a data. Será eh, muito em breve, se tudo der certo. Eh, e que será um momento extremamente marcante, onde pretendemos consolidar eh, vários acordos que já estão em tratamento, estão em negociação. Falamos com o ministro sobre esses acordos também, com a expectativa de fechá-los eh, a tempo da, eh, da visita. E eh, estamos eh, emitindo uma declaração conjunta, eh, Brasil-Polônia, por ocasião dessa visita, eh, elencando eh, de maneira sucinta, mas com muita eh, ênfase, eh, essas áreas de, eh, de, comum, de comum percepção, de comum visão que nós temos com a Polônia, essas áreas de interesse eh, compartilhado. Eh, Polônia é um país hoje chave na, na União Europeia, um país eh, que tem uma taxa de crescimento invejável, mais de 5% ao ano, eh, é uma potência dentro da, da Europa eh, e, portanto, também é fundamental a, a nossa, o nosso diálogo com a Polônia para tudo aquilo que nós estamos tentando fazer com a União Europeia e também com a OCDE. A Polônia nos apoia, apoia a entrada do Brasil na, na OCDE, será um país decisivo também para que nós possamos eh, começar em breve o eh, nosso processo de adesão àquela eh, organização. Então, por, por vários títulos, eh, foi uma visita, eh, está sendo, né? continuaremos a conversação durante o almoço, depois eh, o, presidente será, o ministro Tchaputovic será recebido pelo presidente da República. Eh, então, está sendo uma visita a maior utilidade também de um grande simbolismo para eh, comemorar esse momento especial que nós estamos vivendo na relação eh, Brasil-Polônia. Muito obrigado, ministro. I would like to thank Minister Araujo for the invitation and for the very constructive discussions we had uh, this morning on our bilateral relations and also on multilateral cooperation between Brazil and Poland. Uh, this year we celebrate 100th anniversary of establishment diplomatic relations between our countries. Brazil one of, was one of the first countries which recognized independence of Poland in, uh, uh, 20, in 1920 and even earlier uh, officially. And we are very uh, thankful for that at that time. Uh, today we also cooperate, and that cooperation is based on common values, which was already expressed uh, by the Minister. Uh, we cooperate in the field of uh, fight for freedom of religion. Tomorrow we'll be together in Washington to strengthen our cooperation with other countries in that matter. Brazil supported Poland last year during our membership in the Security Council and activity in the United Nations. We managed to uh, establish 22nd of August as a day for persons persecuted due to religion or belief. It demonstrates uh, sound basis for our bilateral cooperation. We discussed about how we can Uh, strengthen our trade relations, economic operations, in defense industry, in trade, and we are looking for also development of cultural cooperation, exchange of students. It will be work out within the next uh, weeks and months before the visit of President Bolsonaro, we hope, within few months in Poland. Uh, I am very grateful to Brazil and personally to Minister Ernesto Araújo for being at the initial conference in Warsaw last year on the Middle East. It demonstrates the active international role of Brazil and Poland. We want to contribute together to creating peace and stability in the Middle East, which is crucial for the security of the of the European Union but also for the global security. I am very proud that I could uh, open today working group in the evening with the Minister. This is on humanitarian assistance on refugees. I think that the, the experience Brazil has with dealing with refugees and humanitarian crises due to the crisis in Venezuela could be valuable for countries on the Middle East. I am looking forward to further cooperations. E, na verdade, o estado de nossas relações está colocado na declaração que será distribuída apenas após essa conferência. Neste momento, abriremos espaço para duas perguntas da imprensa aos chanceleres. Uh, boa, tarde, uh, boa tarde, ministro. Uh, eu Bom, Leonardo da Gazeta do Povo. Uh, eu queria saber mais sobre a, a conversa que, que os senhores tiveram sobre a aliança pela liberdade religiosa. E, e, e queria saber mais detalhes sobre isso, como os dois países uh, estão discutindo a participação uh, na, na reunião de, de amanhã. Né? E uh, uh, uh, se, se o Brasil e Polônia são protagonistas, se, se os senhores consideram que o Brasil e a Polônia são protagonistas nessa aliança, junto com os Estados Unidos, porque parece que o Brasil e a Polônia uh, têm uma participação importante. Queria que os senhor, senhores falassem sobre, sobre isso. Muito obrigado pela pergunta. Realmente nós, tanto Brasil quanto Polônia, estamos acho que na vanguarda da discussão sobre esse tema juntamente com os Estados Unidos, com a Hungria também, com uh, alguns outros países, mas, sobretudo, uh, eu acho que esses quatro têm sido, temos sido os mais, uh, temos assumido uma responsabilidade uh, nessa área. Uh, é um tema de que pouco se falava, ou, ou quase não se falava, uh, em contraste com uma realidade de... Uh, infelizmente, ameaças e problemas crescentes que ameaçam a liberdade religiosa das pessoas é, ao redor do mundo. É, e pessoas de, de todas as religiões e, e em todos os continentes. É, numa, numa dimensão que é tão importante para a vida de tantos milhões e bilhões de pessoas, né, que é a, é a possibilidade de praticar sua religião, de crer e, e de é, viver a vida de acordo com... Uh, aquilo que em que acredito. Bem, uh, e, no entanto, era um, um, uma área que uh, muitas vezes ficava um pouco diluída em outros debates ou que havia uma resistência política por algum motivo ou por outro uh, de se falar. Então, uh, acho que estamos começando a, a trazer o tema à tona já estamos avançando nisso, é, elevar a consciência internacional sobre a necessidade de fazer algo a respeito, que é algo que interessa tanto pessoas de fé quanto pessoas que também não, não são religiosas. É, e é, precisamos partir também para a programação de ações concretas, isso já está acontecendo. É, ideias de como realmente desenhar cooperação específica para... A, ajudar na liberdade religiosa, na promoção da liberdade religiosa, em lugares onde ela é particularmente é, ameaçada. Então, acho que temos essas duas dimensões. A dimensão que é fundamental de é, falar, de discutir, para trazer o tema à consciência, é, e a dimensão de cooperar é, concretamente. É, eu tenho visto isso em viagens ao redor do mundo, a atenção enorme que é dada a esse tema e, e muitas vezes, o, ag o agradecimento de vários países por estarmos levantando esse tema é, através do hum. mundo. Na África, por exemplo, é, dos vários países que, que visitei, é um tema muito presente, falamos é, sobre isso e, e em outras ocasiões. Enfim, eh, essa é a nossa a nossa perspectiva, a expectativa muito grande eh, em relação ao lançamento, portanto, da, dessa Aliança para a Liberdade Religiosa, que é um dos mecanismos que, que certamente vão dar uma, uma concretude maior a, a esse tema. Se o ministro quiser. Indeed, como foi dito, amanhã, a take vai participar no dinner hosted by. Secretary of State Mike Pompeo with the uh, ministers of several countries which start off that initiative and then will continue. For all our countries this subject is very important, like for Poland. It's one of our priority in the Human Rights Council uh, in the United Nations just to monitor the situation concerning freedom of religion. Every day more than 10 persons loses life due to persecution based on uh, religion. day after tomorrow we will take part in the traditional American uh, prayer breakfast with President Donald Trump. I would like to uh, also underline that for Poland relations with the United States are very important. We have strategic partnership. The US uh, forces guarantee security of Poland and it is a good basis also of cooperation in other uh, aspects of our activity. This cooperation is based on common values as it was said uh, already by um, um, Ernesto Araujo and I think that also for. Brazil these relations with the United States uh, are important and it is related to that uh, background of common values and priorities in the world um good afternoon. Uh Michael Polish National TV. I've got a question uh, to you, uh, Minister Chaputowicz. So the cooperation between the United States and Poland started a year ago, uh the Warsaw process, and uh um I want to ask you uh, you'll be working today you participate in the working group um, what is the official uh, stand on President Trump's peace plan and are you going to endorse it if you both could answer thank you indeed the Warsaw process started a year ago and it is already the sixth working group which meets here in Brazil we already had meetings in Five capitals on cyber security, on um, missile proliferation, maritime security, energy security. It will be one more meeting in Morocco beginning of March on terrorism activity, and then uh, uh, in spring a ministerial organized probably in Washington to sum up the findings. I think that. Uh, Warsaw process is a good multilateral instrument to deal with the issues uh, uh, of the uh, problems of the Middle East. It was uh, Iran's activity, but also I think it would be a good instrument to discuss and to encourage sides uh, uh, concerning uh, the, uh, the Middle East uh, uh, peace process. I have in mind here um, Israel and Palestine. Uh, it differs from other initiatives that there are more than 60 countries supporting that process, which gives a legitimacy to that process. As far as an announcement of uh, Donald, President uh, Trump, is concerned, uh, the European Union took a decision uh, that we have to look uh, at that carefully, and we have to encourage sides to start to talk about that, not to reject it uh, uh, at all at the very beginning. Our position as Poland is concerned, we support uh, the American initiative as a good starting point to start a discussion. Of course there are other voices, of course nobody can be satisfied in 100% but we call for Uh, conducting further discussions and investigations on that uh, very uh, concrete idea. Está encerrada esta cerimônia. É, Para complementar é, o, o que dizia o, o ministro Chaputovich, em relação a, e ao grupo de trabalho do processo de Varsóvia, que nós vamos inaugurar hoje que é um grupo de trabalho sobre a dimensão de humanitária e de refugiados da, da crise do Oriente Médio. Esse processo, para nós, é da maior importância e ficamos muito felizes, do ponto de vista brasileiro, de que esteja dando certo e que possamos sediar aqui essa reunião. Porque é uma ideia nova, né? é uma geometria nova que se criou, a partir de o, novos conceitos, uh, onde estão envolvidos vários países uh, uh, da, da região e de fora da região, isso também é interessante, né, países como Polônia e Brasil, que não estão diretamente lá, temos uma contribuição a dar, e o Brasil sentiu isso. E, uh, nessa administração, nós uh, gostamos de novas ideias, gostamos de tentar novas iniciativas uh, em áreas que parecem travadas, muitas vezes, se você eh, imagina uma nova, um novo formato, como é o processo de Varsóvia, é uma maneira de ir em frente. Tem também muito a ver com a experiência que o Brasil tem adquirido com a área de refugiados, eh, em função eh, dos refugiados venezuelanos e, e imigrantes venezuelanos que nós acolhemos, com a operação acolhida. Eh, e é, é também um, um símbolo muito concreto da da ajuda que o Brasil acredita que pode dar à evolução positiva dos temas da temática do Oriente Médio, no caso específico, falando de ideias para a, a, como tratar a, a questão, os problemas dos refugiados, educação para crianças refugiadas, por exemplo. Isso de maneira muito clara. E isso nos conduz para a segunda parte da pergunta, que é em relação ao plano de paz apresentado pelo proposto pelos Estados Unidos, que também é uma ideia nova, também é uma maneira de se tentar destravar uma situação que parecia congelada e sem nenhuma promessa de futuro. É, é claro que é uma base de negociação, e nos parece que como base de negociação é boa. Ela é detalhada, ela tem, acho que pela primeira vez, um mapa detalhado de como seria a, a questão territorial, ela fala de segurança, ela fala de combate ao terrorismo, ela fala do tema de eh, soberania, de desenvolvimento econômico, principalmente em, em benefício dos palestinos, enfim, então claro que cada, cabe a cada um diretamente envolvido avaliar, mas eh, achamos que é importante o apoio da comunidade internacional eh, a esse plano como uma base negociadora, foi isso que nós expressamos, isso que nós queremos eh, reiterar é inovadora, é criativa, é ambiciosa, é claro que suscita críticas, como qualquer proposta, mas, é, é, pessoalmente, eu acho que ela não deve ser rejeitada é, inicialmente, ao contrário, achamos que deve ser, é, pode perfeitamente ser a base de uma de uma negociação, claro, dependendo do, dos interesses do, dos envolvidos. Então, isso tudo, acho que tanto o processo de Varsóvia, quanto essa iniciativa, mostram que é possível e que se deve, pelo menos, tentar eh, achar novas soluções e começar a procurar eh, soluções de maneira eh, inovadora. Bem? Obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Obrigado.